Calma! Isso aqui mora gente, não mora bicho, não! Calma, coração! Coração é minha bucca, não fode! Pera aí, deixa eu falar que eu passei aqui porque eu tô vindo lá de São Paulo! Aí aí, eu conheço! isso! Fala aí, amigo! Tudo bem, pai? Tranquilo! Qual aqui na grade aqui, mano? Fala aí. Firmeza? Sou... Miranda então, é o seguinte, mano. Vou dar um papo reto aqui. Firmeza? Olá. Prazer. Sou o olheiro da quebrada. Aqui é correria, sua, aqui é correria, pai. Deixa eu te dar uma letra aqui, ô mostardo. A parada é o seguinte, certo? Passei aqui nas vielas, tô vindo lá de São Paulo, Sim. certo? Vai resolver umas paradas suas aqui, né? Que vocês não tomam uma vergonha na cara. Esse portão aí não vai pintar, não? Ô, tô da quebrada. Então, ah. vou te falar uma parada. Ah. Por que você não faz a melhoria da, da, do pessoal daqui da favela? Ô, irmão, eu tô fazendo já o olheiro, mano, que esse portão tá zoado, então, Diogo. Não, mas tu veio no comando de quem? Quem falou pra tu vir aqui? Comando, mano, eu venho lá de São Paulo. O pessoal me deu uma luz lá e passa, o pessoal, cola. O pessoal daqui é diferente de lá, tem É né? diferente, é, mas lá é peri, aqui é peri. Quem mandou tu vir? Eu tô vindo pra você dar um, um jeito nesse portão aí. Que porra? é, Oi? Isso aqui é a casa da mãe de c! Calma, tudo bem? Tá pensando que tá batendo na tua casa? Calma! Isso aqui mora gente, não mora bicho, não! Calma, coração! Coração é mesmo tá no não fode! Pera, Pera aí, deixa quer? eu te falar que eu passei aqui porque eu tô vindo lá de São Paulo. Ah, e aí, eu conheço? Eu sou o olheiro da quebrada. O, olheiro? Olheiro de c******! Não, querida, deixa eu te explicar. Entendeu? Aí, ó, meia no chão, sua casa tudo zoada. Zoada é o c******! Você tem que pintar isso pintar, aí! Tá, Me dá o dinheiro pra eu pintar, c******! Ó, oh, querida, eu tô vindo de São Paulo! Mas você é boncuda, né? E aí, né? amigo? Tá na minha porta. Tá batendo na minha porta por quê? Porque Natal já passou, o ano e novo aí, já amigo? passou. E aí, Tudo bem, querido. Eu só tô tentando. E aí? Que... Tá, não adianta então, né? Algum problema? Não, beleza. O problema a gente resolve, filho. Eu venho de lá pra vir aqui do no raio, rio, rio, Eu o raio que eu parta. Eu venho ajudar o povo de Curicica. Então me dá dinheiro. Quer ajudar? Né, amor. outro. Coisa e tal, o tá bom. é! Beleza, então a senhora pode entrar e eu vou ver com os vizinhos que a gente Muito consegue bem, te obrigado. ajudar! Muito pode ir lá, beleza! Vai lá! Ó, oh, meia suja aqui ó! Oh. Aí ó! Oh. Deixa eu te falar o que tá acontecendo, pelo Ô, amor de deus, vem aqui que eu vou te... Vem aqui! Pegadinha! Aí, obrigado. Mulher, você quer me matar do coração? Aqui, nós estamos aqui em Curicica, eu vim lá de São Paulo pra dizer pra você... Que tem uma câmera ali, é uma pegadinha, dá um tchauzinho ali, ó! Olha lá, dá um tchauzinho lá! Carai que mulher brava da porra, viado! Dá um tchauzinho ali dentro do carro lá, ó! Tem uma câmera lá, ó! O barato é o seguinte, eu sou olheiro, certo? Olheiro da quebrada! Tá ligado? Ah. Vocês pagam IPTU pra pôr piscina aí? Não, mas qual o problema? Não, o problema é que vocês estão errados, pai. É, é errado? Não tem nada de errado aqui, não. Ô, Mortadelo, eu tô trocando, mano. Eu tô te vendo ali, pá, pomba você se divertindo, tomando uma cervejinha. É, claro, pô. Ué, todo mundo de folga aí, a gente tem que tomar essa pô, cervejinha. eu tenho que sair de São Paulo pra vir aqui, mano, em Curitiba É, você cara. veio porque você quis. Eu quis não, foi não se mano. É. Tá ligado? Tá bom, irmão? olha só Hum. Aqui é nosso, aqui é nosso espaço. Hum. É, e é essa parada mesmo. Ah, não é aqui, Eu assim. Eu lá porque você quis. Porra, oh, capivara, você tá todo estressadinho. Capivaro? Não, capivaro é um jeito carinhoso. É... Tá ligado? Capivara é macho. Capivaro. Ué, mano, você tá aí, ó, molecada ali, ó, todo mundo jogando água, pai, você é... aqui. tá tudo certo. você também? Não, não tô pedindo Quer isso. Tomar mãe? Só tô perguntando pra você. Tem IPTU, cadê? Me apresenta o IPTU aí algum fiscal por acaso? Eu sou olheiro da quebrada, Diô. Eu venho é. lá de São Paulo. Tá vendo isso aqui, ó? Nós é quebrada, Gueto. Lá é, é Perim, quebrada. porra. Quer ver a quebrada? Não, quer. Cadê? Vai lá. Busca Não!